A galera botava meio que desafios. E tinha mina que fazia os um desafio tipo assim: ah, é, lambe a boca, botar a língua pra fora, sei lá, ganhar 20 pontos, fazer não sei o que, mano, zero jogo. Mas não tinha muita mina, quer que você bote, bote, botava, né? Quando eu tô solteira, deve ser por essas coisas que eu fiz no passado. Vou achar peleta mano, eu, é muito tempo que eu não vou no amigo, cara. Putz, eu queria muito poder fazer uma live no amigo, mas é de berço na Twitch na hora. 재미있 neut터 Vocês nunca vão conseguir lamper a orelha de vocês.